Agora, nós passamos a palavra para a doutora Ana Carolina Pulga, mãe da Biomedicina Estética, presidente fundadora da Sociedade Brasileira de Biomedicina Estética. Nós agradecemos imensamente pela sua participação. É um grande prazer tê-la conosco. Você é uma inspiração para todos nós. Fique à vontade, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês né? nessa noite de sexta-feira. Muito bom. E num mês muito especial para a gente da estética, né, da biomedicina estética, porque outubro foi o mês que nós tivemos a, a aprovação da habilitação, como eu vou mostrar para vocês. Então, para a gente é assim, para mim, super importante, porque já 10 de 2010 foi o dia que eu consegui defender, no plenário do Conselho Federal, essa habilitação. E poder estar aqui com vocês, graduando os biomédicos que estão aí interessados na área, é realmente bem gratificante. Então, muito obrigada a todos, antes de tudo, fiquem até o final, mesmo que seja com fome, espero, porque acho que vai valer a pena, que no final eu tenho uma surpresa aí para vocês, que eu acho que vocês vão gostar da, das, novidades, das novidades. Estão me ouvindo? Estamos sim, doutora. Sim. E quem for entrando vai desativando aí o microfone para não atrapalhar aqui a, a, os colegas. Bom, é, antes de tudo vou contar um pouquinho né da minha história e vou falar dessa promissora área que é a biomedicina estética. Eu sou biomédica esteta, como vocês já sabem, mãe da biomedicina estética, como, como eu sou conhecida. Peraí gente, que eu vou ter que desligar esse WhatsApp aqui, que eu não desliguei por isso um pouquinho. Que eu já volto partilhar compartilhar de novo, peraí, senão a gente não consegue conversar, porque isso aqui vai ficar o tempo todo aqui. Então, eu sou Ana Carolina Pulga, mãe da Biomedicina Estética, como vocês já conhecem, já sabem, fundadora é, da Biomedicina Estética, criei a Biomedicina Estética, fundei a, a Biomedicina Estética, e desenvolvi uh, toda a parte da saúde estética para o profissional da saúde, então hoje não é só o biomédico que está nessa área, mas muitas outras profissões, sou fundadora e diretora das da Clínica Corporale, hoje atual as Clínicas Anapuga, diretora, fundadora e diretora do NEPUGA, que é Núcleo de Especialização Ana Carolina Pulga, a FAPUGA, que é a faculdade Ana Carolina Pulga, a gente já tem, tem uma faculdade, já tem quatro anos que a gente tem essa faculdade e já fazemos todos os nossos cursos, pós-graduações pela FAPUGA. Sou fundadora e presidente da SBBME e da ABRAZEI, embora não esteja aqui na apresentação, mas a ABRAZEI é uma outra associação, que é a Associação Brasileira de Saúde Cética e Integrativa, e venho, assim, hoje mostrar para vocês essa grande área que é a biomedicina e estética. Primeiramente, né? quando eu comecei na biomedicina, eu nem esperava ir para a estética. Imagina, né? Eu queria muito a parte de hemoterapia, bancos de sangue, talvez até docência. E meu caminho foi justamente esse. Eu, primeiro, depois de formada, eu fui para a hemoterapia, fiz especialização no Hemocentro de Ribeirão Preto. A partir daí, comecei a trabalhar com um grande grupo de bancos de sangue. Aliás, ele era um pequeno grupo, isso se tornou um grande grupo depois, que é do interior de São Paulo, aqui de Ribeirão Preto. Começou com dois, três bancos de sangue, e hoje é uma potência né, em bancos de sangue pelo Brasil. E naquela época, comecei a trabalhar com eles, e trabalhei oito, nove anos nesta rede de bancos de sangue, e estava me sentindo bem satisfeita, né? Estava bem feliz com a, com a minha é, profissão dentro da biomedicina. E, ao mesmo tempo, enquanto eu trabalhava no banco de sangue, eu comecei a dar aulas, comecei a lecionar numa faculdade para biomédicos, assim como vocês, né? graduando na biomedicina, estudantes. E foi na Fundação Luziada, em Santos, Neste momento eu conciliava o banco de sangue com a Fundação Luzida, com as aulas, é, com a docência, como certamente inúmeros professores fazem isso aí na faculdade de vocês, porque o que eu ganhava só como biomédica, né, uma terapia, não era o suficiente para os meus gastos, né, para as minhas necessidades, então eu acabava dando aula também para poder conciliar, para poder ajudar na renda, que é uma realidade hoje de muitos brasileiros. E depois disso que eu fui para a Biomedicina e Estética, Aliás, antes tivesse já tudo pronto, como hoje está, e eu pudesse apenas cursar e pronto já atuar Biomedicine Cédia, que seria muito fácil, mas não foi bem assim. Na verdade, depois de toda essa jornada na hemoterapia e na docência, que eu me cansei um pouco da área, das áreas, né? eu quis ir para a estética, que foi onde eu criei a biomedicina estética, e por isso que hoje eu estou na biomedicina estética. O que hoje é muito fácil para jovens graduandos como vocês, né, já, sai, já sair da faculdade com essa área consolidada, você podendo já fazer uma pós-graduação, ou fazer... Uma, algumas horas na faculdade, só tirando sua segunda habilitação e já ir para o mercado de tra trabalho e já trabalhar. Mas comigo não foi bem assim, vou te contar um pouquinho como foi a minha história. Aqui uma fotinha de quando eu entrei na faculdade, há 22, 23 anos atrás, mais ou menos isso, foi em 1992, gente. Acho que muitos aí não, tá, eles não estavam nem nascidos. Então entrei na faculdade em 1992, saí da faculdade em 1996. Eu era nova, tinha só 21 anos. E olha só, que carinha de menina, né? E aí o trote aqui na Barão de Mauá, Ribeirão Preto, meninos, era difícil o negócio. Era é, azul de metileno, violeta de enciano e várias outras tinturas aí que as loiras ficavam de cabelo colorido o tempo todo. Vou deixar o bate-papo de vocês aqui, tá? Caso vocês queiram conversar alguma coisa, falar alguma coisa. Ai, deixa eu. Espera aí, só um pouquinho. Ai, espera que eu mexi aqui. Eu não tô nem. Pera Pô, gente, tem que deixar assim mesmo. E era bem difícil, né? Então. As coisas não eram fáceis, não. Aqui, laboratório, né, sei lá, de bioquímica, talvez, pela bancada, vocês devem saber mais que eu aí, atualmente, né, e aqui, ó, microbiologia, assim vai, né, passei por todas essas cadeiras aí que vocês passam, estudei biomedicina, assim como vocês estão estudando, com todo esse conteúdo, era, é bastante, era período integral, a nossa, e finalmente me formei, né, me formei biomédica. E muito feliz, porque para mim foi uma conquista, não só minha, mas da minha família também, em, em ver eu me formando e sendo, nessa data então, uma biomédica. E depois eu fui trilhar meu caminho, né, toda aquela parte do juramento, vocês vão passar por isso ainda, não é? Tenho certeza. Então... Foi, realmente. E eu, para mim, foi bem difícil, assim, porque eu já tinha uma filha quando entrei na faculdade, eu fui mãe muito nova. E minha filha, quando eu saí da faculdade com 21 anos, minha filha já tinha 5 anos. Então, vocês têm ideia aí que foi trash, né? Imagina, se, se, sem filho já é difícil, imagina quando a gente tem um filho. É bem complicado, mas mesmo assim, eu não deixei nada que nada me impedisse, que nada abalasse a minha determinação, minha motivação, meu desejo de ser uma biomédica. Né? E neste dia que eu olho, gosto muito dessa foto, porque eu olho e eu falo assim, caramba, né eu estava determinada neste dia, que eu queria fazer a diferença na biomedicina, eu não queria ser mais uma biomédica, ao ver todos aqueles meus colegas se formando e todo mundo naquele momento final, poxa, vamos para o mercado de trabalho, e agora, né? Todo mundo ia sair dali na semana seguinte, viraríamos concorrentes pelas mesmas vagas, e eu não queria isso, porque eu sempre gostei muito da minha turma, eu sempre gostei muito dos meus colegas, e eu achava isso um pouco cruel conosco, biomédicos, né, já naquela época, imagino hoje, né, com toda a tecnologia, cada vez mais os laboratórios sendo é, automatizados, cada vez menos precisão de mão de obra, as máquinas fazendo as coisas, os procedimentos, o, os, os testes, então é complicado. E eu, nesse dia eu fiz assim, uma determinação comigo, determinei comigo que eu não seria apenas mais uma biomédica, que eu seria uma biomédica que faria diferença dentro da biomedicina. E determinei mesmo ali, assinei meu livro... Né? Até estava olhando para a foto porque eles perderam a foto A hora que eu estava assinando eles não fotografaram Para eles falaram assim, ah, faz um close aqui que a gente vai fotografar Então foi uma foto olhando mesmo E isso ficou marcado e, ó, Mas olha como a gente esquece E lá no final da minha palestra eu quero te mostrar Uma coisa que eu falo muito Então fica aqui E você vai se lembrar desse slide Marque bem esse slide agora Porque neste momento eu pensei Olhei para aquela multidão de colegas minha, meus se formando e pensei, poxa, eu não quero ser mais um biomédico, uma biomédica, eu quero ser uma biomédica diferente de todos eles, eu quero poder fazer sucesso na biomedicina, eu quero fazer algo pela minha classe, não quero simplesmente carregar um, um título de biomédica e pronto, mais nada e as coisas foram acontecendo, você não fica ali, né? Você vai vivendo a vida, fomos festejar tudo que podia acontecer na, na, na festa, pós-festa, na especialização, até que eu entrei, depois de um ano de especialização, eu entrei na, na hemogênese aqui é o Banco de Sangue de Santos, mas eu já tinha passado por Ribeirão Preto, Guarulhos, e estava em Santos nessa ocasião dessa foto, com o meu ex-chefe, doutor Vinícius, e eu pude, estava muito feliz nesse dia, porque a gente, eu fiz várias campanhas dentro do Banco de Sangue, eu cresci muito no Banco de Sangue, como profissional e como pessoa, foi assim, um momento muito, muito, muito bom da minha carreira como biomédica, então... Eu, acredite, eu já queria fazer a diferença, já fazia a diferença como biomédica no banco de sangue e tenho certeza que todos os meus colegas que trabalharam comigo desde aquela época, que foi em 1998 que eu entrei no banco de sangue, até eu sair, eu tenho certeza que eles têm boas memórias, boas recordações e... Nós aprendemos muitas coisas juntos, e isso que vale. E eu sempre gosto quando eu tô falando para graduandos, sempre gosto de falar, de comentar sobre isso. Não importa a área, o que importa é você e a tua motivação. E o, o como você quer ser, né, ali naquele momento como profissional. Então, nunca se abale, nunca ache que as coisas vão ser difíceis, porque são difíceis mesmo. Mas se você tem um pouco de coragem, se você tem um pouco de determinação, tudo passa muito rápido e você conquista e você você cresce. E o importante sempre é, sem dúvida, a gente crescer nessa área biomédica que seja e conquistar nosso espaço assim como eu conquistei, tanto no Banco de Sangue, como na Fundação Lusíada, onde fui professora por quatro anos, fui docente ali por quatro anos, entrei bem novinha, fiz meu mestrado na Fundação Lusíada, comecei, dei aula na Fundação Lusíada, e tenho hoje muitos alunos no Nepuga que foram alunos meus lá na Lusíada e hoje fazem estética comigo, biomedicina e estética comigo, fico muito feliz, muito honrada por tudo isso, e ver... E ver que hoje eu posso também oferecer a eles uma outra possibilidade dentro da biomedicina me deixa muito feliz, que é o que eu vim fazer aqui pra, com vocês hoje, mostrar que existe outra possibilidade dentro da biomedicina. E foi exatamente quando eu saí do banco de sangue, e eu saí da Luzida, e eu gosto muito de falar disso, porque as pessoas me perguntam, mas por que você foi para estética, né? Você estava bem no banco de sangue, você gosta de hemoterapia, você estava bem na Luzida, estava dando aula, mas... Muitas coisas aconteceram naquele ano de 2004 em Santos, que era onde eu morava, e eu acabei me desligando da Luzida já tinha me desligado no ano anterior do Banco de Sangue, e eu acabei precisando voltar para o interior de São Paulo, que é onde meus pais moram. E quando eu voltei, retornei para o interior de São Paulo, o que, que eu fiz? Eu simplesmente... É, eu simplesmente... Fiquei totalmente perdida, sem saber o que fazer e sem saber para onde ir. Eu fiquei, naquele momento, totalmente deslocada, porque eu não tinha mais toda aquela segurança que eu tinha, como era lá em Santos, que era muito, muito bom, no sentido de trabalho, de qualidade de vida, cidade, minha filha morava comigo, então era tudo muito bom, e de repente eu perdi tudo aquilo, voltei para o interior meio assim, deslocada, tentei recolocação aqui, não consegui na faculdade, não consegui nos bancos de sangue da cidade viram preto dentro do sertãozinho, o que eu conseguia era, ia me pagar muito baixo, muito pouco perto do que eu já ganhava naquela circunstância, já via, eu já tinha 10 anos de formada, então eu queria algo novo, e foi onde eu busquei a estética. E eu já vinha, desde o de finalzinho de 2003, início de 2004, lá em Santos ainda, eu já vinha pensando em fazer alguma outra coisa na área clínica, talvez acupuntura, talvez alguma coisa voltada para estética né, eu nem sabia que biomédico não podia fazer estética, para falar bem a verdade, eu achei que biomédico poderia fazer, talvez não como habilitação, mas fazer como qualquer outro profissional poderia fazer, só que o, o nosso conselho não, não admitia que biomédico fazia estética, ele, aliás, além de não admitir, ele proibia que biomédico pudesse fazer estética, então, eu, né, estando em sertãozinho, precisando trabalhar, sustentar minha filha, o que, que eu fiz? Eu montei uma clínica de estética, mesmo sabendo que o conselho não admitia, porque eu falei, vou trabalhar como esteticista, vou ganhar meu dinheiro, e pronto. Só que eu, como biomédica dentro da clínica, eu exercia muito mais do que um conhecimento, eu tinha muito mais do que o conhecimento apenas do esteticista. Eu tinha o conhecimento do esteticista, mas eu tinha todo um conhecimento fisiológico, anatômico, citológico, bioquímico, que incrementava demais as minhas consultas, os meus atendimentos e o meu conhecimento dentro da clínica de estética. E foi onde eu falei, poxa, se eu como biomédica eu tô tendo toda essa possibilidade, estou tendo toda essa condição de atuar na estética hoje com todo o conhecimento, aquele acabouço de conhecimento que eu tenho lá da faculdade, lá da graduação, porque eu não vou esquecer o que eu aprendi na biomedicina. Eu vou usar. Eu vou, então continuar como biomédica e não como esteticista e aí eu comecei a utilizar meu título de biomédica dentro da dentro da, da minha clínica para eu poder exercer minhas atividades e foi isso que o conselho não gostou e o conselho começou a pegar no pé e falar que não podia não podia não podia e aí eu sou uma pessoa muito persistente né falar que não podia para mim então, tudo bem? Eu vou provar que pode. E foi onde eu comecei o projeto da biomedicina estética e comecei a, a atuar e a propagar essa possibilidade do biomédico fazer estética. Então, em 2008, 2006, 2007, 2008, 2009, eu fiz inúmeras palestras como essa que eu estou fazendo aqui agora para vocês. Até uma palestra, eu peguei até ela, depois eu mostro a carinha dela para vocês, a possível atuação do biomédico na estética. Comecei a palestrar Brasil afora, sobre a possibilidade de nós biomédicos atuarmos na estética reconhecido pelo nosso conselho de classe. E foi onde deu aquele burburinho. E o bom, né, que eu sempre digo, é que se você lança uma ideia e ninguém, e não surge nada, ninguém fala nem sim, ninguém fala nem não, o negócio fica ali, as moscas, não surge burburinho nenhum, então, o um negócio é sem graça, do meu ponto de vista. Agora, se surge um burburinho, mesmo que negativo, nossa, o um negócio é bom. Você só precisa ajustar. E foi o que eu fiz, eu ajustei. E eu ajustei como? Fazendo minhas palestras e mostrando para meus colegas biomédicos ou futuros biomédicos que a estética na biomedicina era algo que, com certeza, acrescentaria muito para a nossa classe biomedicina e além de acrescentar muito para a nossa classe biomedicina iria trazer uma autonomia, e uma liberdade para nós biomédicos, pois teríamos uma profissão onde poderíamos realmente exercer o título de profissional liberal, poderíamos exercer dentro de um consultório pequeno, uma clínica grande, o tamanho que coubesse no bolso de cada um, exercendo de acordo com a, com a intenção e com a necessidade de cada profissional. Então, eu poderia trabalhar tanto de domingo a domingo, quanto de segunda a segunda, quanto três vezes por, dia, por semana, quanto uma vez por semana, poderia trabalhar na minha clínica, na clínica do Hassan, na clínica da Renata, na clínica de outro, quer dizer, eu poderia exercer minha, minha atividade como profissional liberal. E acho que era, era isso que eu buscava naquela época, Além do reconhecimento, para que pudéssemos atuar na estética e abrir mais uma área para a biomedicina dentro da nossa classe, mais uma liberdade para nós biomédicos, para atuarmos realmente no nosso próprio negócio. Porque eu sempre quis ter meu próprio negócio. Embora eu saí da faculdade, fui fazer uma especialização, trabalhei no banco de sangue de outras pessoas, trabalhei na faculdade de outras pessoas, eu sempre quis ter meu próprio negócio. E eu fiz isso como um caminho para eu poder me educar, para eu poder aprender coisas que eu não aprendi na faculdade, coisas administrativas, como tocar uma empresa, como ser um empresário, como ser um empreendedor, e foi nessa jornada que eu fui aprendendo, para depois eu ter coragem de montar a minha clínica, como foi? A clínica que eu montei em Sertãozinho, em 2005, montei a Corporale, essa clínica que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, essa clínica de muro branco, escrita corporal em prata, meus funcionários, né, eu fazendo procedimentos estéticos, e ali eu realizei meu sonho de empreendedora, e eu realizei meu sonho de né, ter meu próprio negócio, ser dona do meu próprio nariz, ser dona do meu próprio horário, poder fazer, trabalhar de segunda a segunda, como eu disse, eu trabalhar uma, duas, três vezes na semana, e fazer meu próprio rendimento. Isso, para mim, é fascinante, eu acho essa liberdade todas as profissões deveriam dar, porém, naquela ocasião, lá em 2005, 2004, 2005, 2006, antes de 2010, nós biomédicos tínhamos, somos éramos já considerados profissionais liberais, porém não atuávamos como profissionais liberais, por quê? Como se atuar com, sendo profissional liberal, é, montando um laboratório do lado da tua casa, montando uma sala de laboratório, um consultório de laboratório, como que você, então a gente só poderia ter um laboratório, ou trabalhar em outras empresas, poderíamos até fornecer uma nota fiscal, ter uma UPJ, sermos profissional liberal e trabalhar em vários laboratórios, mas você não poderia, você montar o, o teu negócio pequeno ali e crescer, e a estética possibilitava isso, porque você poderia montar desde um consultório até uma clínica, de frente de um laboratório, que é um espaço muito grande, que é um investimento muito grande, e além de, de que nós temos o quê? Inúmeros laboratórios, franquias e tudo mais, que... inúmeras franquias, laboratórios que dominam hoje, né? Imagina, 10 anos atrás já dominavam, tá, gente? Hoje dominam mais ainda e cada vez mais. Então, cadê a nossa possibilidade? Para mim, essa foi, a, foi a, a nossa oportunidade, a nossa possibilidade e a nossa chance. E para não, não ficar, né ser tão fácil, a gente tem que assumir. Existem muitos desafios e como Augusto Cury diz, não há céu sem tempestade, nem caminho sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa suas derrotas para alcançá-lo. E foi justamente isso. Foram quatro anos de muita luta. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, onde eu tive que trabalhar muito, muito duro, para consolidar e para provar, não foi nem a consolidação ainda, foi para criar e provar que o biomédico poderia atuar na estética. E eu vou mostrar para vocês por que podemos, não só por conta de resolução hoje, tá? E acabamos indo para estética. Foi uma coisa muito boa para aquele momento, porque em 2006, talvez vocês nem pensavam em biomedicina, talvez vocês estavam lá no ginásio ainda, muitos aí em 2006, estava vendo muito o um número de muito pequeno de candidatos para o vestibular de biomedicina. Quase nem existia muito, assim, muitas faculdades fechando seus cursos de biomedicina. Por quê? Porque não tinha gente interessada em fazer biomedicina. Porque biomedicina não dá dinheiro, porque biomedicina você não ganha bem, porque biomedicina, enfim, biomedicina, biomedicina, biomedicina. Então, o que aconteceu? As pessoas desistiram. Iam fazer outra, farmá outra faculdade de farmácia, enfermagem, odontologia, outra coisa. E a biomedicina estava despencando, caindo cada vez mais. E foi onde eu achei bem oportuno nós, biomédicos, entrarmos nessa área para que pudéssemos trazer para a biomedicina uma vida, um fôlego novo. Um, né, um renascimento. E foi justamente isso que aconteceu. Em 2006 estávamos despencando, 2012, 13, 14, 15, começamos a crescer, e crescer muito, tá? em relação a números de profissionais procurando a biomedicina para fazer a biomedicina estética. Mas o que é a biomedicina estética? Vamos lá, vamos procurar saber o que é a biomedicina estética. bom Primeiro, eu briguei com o conselho, né? Fui lá, lutei com o conselho para que aprovassem a biomedicina estética. Consegui ser ouvida. Graças a Deus. E foi através de inúmeros abaixo-assinados que eu recolhi de muitos alunos de biomedicina como você que está aí hoje, que queriam também uma nova área e muitos profissionais já formados que me responderam. Em época de 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, eu recebia a carta do correio em casa desses abaixo-assinados, as pessoas assinavam e me mandavam para minha clínica lá em Sertãozinho. Postei no Orkut, talvez vocês nem saibam o que é o Orkut, mas era uma rede social tipo Facebook, Instagram, né, mais parecido com Facebook, e que as pessoas usavam muito fiz inúmeras viagens por diversas faculdades para fazer isso que eu tô fazendo hoje online com vocês mas eu fazia pessoalmente ia de faculdade em faculdade falando e fui plantando tudo isso Agradeço muito essa oportunidade, agradeço muito eu ter ido a todas essas faculdades, ter conhecido todas essas regiões, ter falado com tantas, com tantas, tantas pessoas, inúmeras pessoas e ter inspirado tantos profissionais que hoje estão na estética, graças a Deus, então foram diversas palestras, e até que eu cheguei um dia e fui para plenária do Conselho Federal, para quem não sabe, o Conselho Federal faz plenárias, reuniões plenárias, como ch são chamadas, para determinarem o futuro da biomedicina, Em inúmeras, inúmeras circunstâncias, e numa dessas eu fui chamada, quem quiser saber mais sobre o dia da plenária, vai lá no meu Instagram, tem lá três IGTVs, eu tive que partir, porque eu não consegui subir de uma vez, então tá lá em três tempos, parte 1, um, parte 2, parte 3, que eu conto exatamente Exatamente como foi há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, dia 8, 9 e 10 de outubro de 2010, sendo que a plenária foi dia 10 de outubro de 2010 e eu conto um pouquinho do meu dia 8 e do meu dia 9 pré-plenária, coisa que eu nunca tinha contado em lugar nenhum, contei lá, tá registrado. Se você quer ser um biomédico esteta ou já é um biomédico esteta, quer conhecer um pouquinho da verdadeira história, vai lá que você vai ficar sabendo. E gosto muito dessa frase de Clarice Lispector também, mas tenho, mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Lógico, todos nós temos medo. E naquele dia na plenária eu fiquei com muito medo, porque era meu tudo ou nada. Era ou, eu, ou vai dar certo ou não vai dar certo, hoje vocês que estão indo para a biomedicina estética, vocês não têm o tudo ou nada, hoje está tudo muito bem consolidado, temos brigas na justiça, temos brigas na justiça, mas a gente tem defesa, a gente tem argumentos, a gente tem, um, olha, muitas pessoas trabalhando hoje em dia na biomedicina estética com resultados excelentes e com Números pequenos, super pequenos de complicações ou sem até envolvendo biomédicos. Então, assim, a gente tem muito respaldo hoje e temos hoje uma consolidação que não tínhamos lá naquela época. Então, para mim, naquele dia da plenária, foi meu tudo nada. Você quer assistir um pouquinho mais sobre a plenária? Vai lá no meu Instagram, para quem não tem, é doutora.onacarolinapuga, e vai lá assistir o IGTV do dia 10, e 10 de 2020, quando eu completei 10 anos de biomedicina estética. que eu Estou assim, muito feliz. E falei muitas coisas que eu nunca, nunca, nunca tinha contado e só lá que tem, tá? Acho que é legal. Aqui é o dia da plenária, vocês vão até ver essa foto lá no meu Instagram e realmente foi um dia, assim, mágico na minha vida, foi um dia fantástico na minha vida, eu não esperava desenvolver, tudo que eu desenvolvi ali naquela hora, naquele momento, e de 20 minutos que me foi concedido para fazer a minha apresentação na plenária, eu fiquei duas horas e meia falando, discursando e conversando a respeito da potencial, da, da, do potencial que era a área da biomedicina estética para o biomédico. E graças a Deus saí Sim. dessa plenária vitoriosa, porque neste dia foi aprovada a Biomedicina Estética quase por un unanimidade, um voto contra, de uma pessoa que não ia muito com... não queria muito, né, até um, uma pessoa que foi presidente de um conselho, tudo, e achou que não era hora, que não, que não era área do biomédico, enfim, né, tentou atrapalhar bastante, mas graças a Deus, todos ali entenderam que aquilo aquela área, tudo aquilo que eu estava mostrando para eles ali, era fundamental para o crescimento da Biomedicina estética. era fundamental para garantir que você tivesse hoje uma faculdade aí, onde você está, com curso de Biomedicina para você se formar biomédico, porque o número de faculdades para Biomedicina estava diminuindo, os cursos estavam fechando e precisávamos de um, algo novo que pudesse reacender a chama e a paixão, que nós temos pela biomedicina, e a estética é isso, a estética ela veio para fazer isto com a biomedicina, crescer a nossa área, e hoje somos mu e muito mais biomédicos, em muito mais do que seríamos hoje, 10 anos, né, nesses 10 anos, se não tivéssemos a biomedicina estética. São vários esteticistas vindo fazer biomedicina, talvez aí na tua, na tua faculdade tenham, na tua sala de aula, na, no teu curso de biomedicina... Tenha alguns esteticistas que foram fazer biomedicina... Para se tornarem biomédicos estetas. Ou fisioterapeutas que foram fazer biomedicina... Para se tornarem biomédicos estetas. Ou farmacêuticos, enfermeiros, dentistas e médicos... Que foram fazer biomedicina para se tornarem biomédicos estetas. Conheço médicos que foram fazer biomedicina... Para serem biomédicos estetas. Isso para mim é uma vitória... Assim sem, assim, sem demagogia nenhuma. Eu me sinto orgulhosa e vitoriosa em relação a isso, porque realmente a biomedicina estética fez a, a biomedicina crescer e ser valorizada, graças a Deus. E eu ouvi de um colega biomédico que trabalha na área de laboratório, que depois que os biomédicos conquistaram a biomedicina estética, eles acabaram tendo um reconhecimento maior dentro do laboratório, eles acabaram tendo uma, uma, um, uma valorização maior de seus salários dentro do laboratório, porque muitos começaram a sair do laboratório e tocar sua vida com, bio, com biomedicina estética, começou a faltar biomédico dentro de laboratório, porque ninguém mais queria ganhar aquela merreca de laboratório para poder trabalhar o tanto que trabalha e ter a responsabilidade que tinha. E aí eles começaram a valorizar, olha que coisa boa, então eu fico muito feliz com isso tenho certeza que foi um bem muito grande para nossa classe. Eu falo que dia 10 de, 10 de 2010 é a data dos 310 e o marco, marco histórico na biomedicina, pois incluímos no rol de atividades do biomédico mais uma área de atuação e com certeza um destaque tanto para o profissional quanto para a nossa classe da biomedicina. E o biomédico saiu de trás das bancadas de laboratório e veio para a clínica, de fato, fazer algo que ele consegue fazer, porque ele usa todo o conhecimento adquirido sobre sua graduação, ele se especializa durante a sua faculdade, sua pós-graduação, principalmente, por pós-graduações específicas, e ele vai atender, e geralmente nós, biomédicos, realmente atendemos os, os nossos pacientes de forma humanizada e com uma base técnico-científica muito complexa. E isso passa confiança para o paciente. O paciente gosta e ele escolhe. Quem escolhe é o paciente, não é o profissional. Eu posso estar num prédio lotado de profissionais de todas as áreas. Quem vai me escolher é o paciente. Todos podem ser muitos, muito bons como eu, só que se eu não tiver um bom atendimento, se eu não, tiver, não for cativante com o meu cliente, não passar confiança, não for segura no que eu faço, não estiver preparada para o que eu faço, não adianta eu estar super preparada tecnicamente, mas se eu não tiver outras competências que hoje é exigido dentro de um consultório, eu não vou ter paciente, eu não vou ter cliente, eu não vou ter sucesso. Só tem sucesso quem desenvolve as competências corretas para dentro de um consultório. E não é aprendendo a fazer um cursinho de Botox aqui, um cursinho de preenchimento ali, um cursinho de, sei lá, fios ali, que vai se tornar um bom biomédico esteta. Não é não é, porque eu como eu criei a biomedicina estética eu digo o que você precisa para ser um bom biomédico esteta. E não é o melhor curso, não é a melhor, não é a melhor técnica, a melhor aptidão técnica apenas, não, é muito mais que isso. Por isso que eu sempre gostei de ensinar para os meus alunos como se tornarem profissionais de sucesso. Isso é super importante, eu não abro mão de jeito nenhum. É, e foi isso. Em fevereiro de 2011, já 21 de fevereiro de 2011, saiu finalmente a regulamentação da Biomedicina Estética, a Resolução 197, que fala, a, que fala sobre a Biomedicina Estética, que fala justamente sobre essa área que é... Peraí, gente, que me perdi aqui. Ó, que fala justamente sobre essa área de atuação do biomédico e olha que coisa boa o biomédico ele ao receber essa resolução ele recebeu o direito de fazer o que ser responsável técnico por suas clínicas e olha só em 2009 só que a fisioterapia reconheceu o hemato funcional ou seja já havia mais de 10, 8, 9, 10 anos que os fisioterapeutas estavam brigando pela fisioterapia da hemato funcional e não haviam conseguido conseguiram em 2009 e quando foi em 2010 que eu, é, que eu fui, apresentei na, na plenária e teve a, a votação e foi aprovado, em 2011 saiu a nossa resolução. Quando saiu a nossa resolução, dizendo que nós estávamos habilitados a, a, a atuarmos com procedimentos injetáveis não cirúrgicos, procedimentos invasivos não cirúrgicos, a fisioterapia começou a brigar com a gente, porque achou que não podíamos... Só que a fisioterapia, quando aprovou o hemato funcional, aprovou numa, de uma forma bem básica, bem a nível assim, de procedimentos estéticos convencionais, limpeza de pele, é, drenagem linfática, hidratação, alguns tipos de peelings finalizados, enfim, e isso não agregava ao, ao fisioterapeuta, pelo contrário, quando nós biomédicos entramos, nós entramos num nível um pouco mais complexo da estética. E aí o fisioterapeuta se sentiu um pouco né, desmotivado, por isso que muitos fisioterapeutas vieram fazer biomedicina. E aí depois a fisioterapia foi abrindo, 2013, 2014, 2015, 2016, foi abrindo outros procedimentos para o fisioterapeuta, mas não abriu os procedimentos injetáveis ainda. Dizem que vão abrir mas não sei quando. E aí vieram inúmeras resoluções, eu não vou ficar falando de resoluções aqui para vocês, mas olha que interessante. Nós temos resoluções que hoje permitem que você, futuro biomédico, faça todos esses procedimentos estéticos e possa solicitar é, medicamentos. Sim, nossa, somos prescritores? Não, não somos prescritores, nós podemos solicitar alguns tipos de formulações magistrais, como peelings, peelings enzimáticos, biológicos, é, medicamentos biológicos, medicamentos fitoterápicos, enfim, inúmeros tipos de medicamentos que não são de exigência de um prescritor, que é o dentista, o médico e o veterinário, são os três profissionais prescritores reconhecidos pela Anvisa, só que nós biomédicos não somos prescritores, assim como o nutricionista não é prescritor, assim como o farmacêutico não é prescritor, assim como o enfermeiro não é prescritor, assim como o fisioterapeuta não é prescritor, prescritores são apenas os médicos, os fisioterapeuta, desculpa, os médicos, os veterinários e os é, dentistas. Então, mas para quais tipos de medicamentos? Aqueles que são regulamentados pela Anvisa, e são tarja preta, tarja vermelha, que exigem uma, um conhecimento e tem uma uma uma ação sistêmica e que pode muitas vezes levar o paciente à morte, enfim, né? Então, Alguns outros não, alguns outros são, são medicamentos como antibióticos, que nós poderíamos também estar é, prescrevendo antibióticos, nós que fazemos os antibiogramas, na é verdade, entendemos bastante de bactérias, de infecções e tudo mais mas exige um conhecimento amplo de farmacologia e não só isso, mas também da doença e nós não trabalhamos na estética com pacientes doentes, trabalhamos com pacientes sadios, então todas essas resoluções que os nossos nosso conselho vem pro proporcionando para nós biomédicos é pra, para o crescimento e para a solidificação dessa área da biomedicina que é a biomedicina estética. Então, Olha só, hoje você que está aí na faculdade, querendo fazer biomedicina estética, pode fazer todos esses qualquer um desses procedimentos, olha, ou todos esses procedimentos, eletoterapia, laser terapia, carboxoterapia, preenchimentos faciais, cosmetologia, peelings, microagulhamento, toxina botulínica, enfim, diversos outros... outros, outros é, diversos outros procedimentos para que ele haja como biomédico certo e além de tudo isso ele pode estar desenvolvendo o que? Ele vai desenvolver, ele vai ser responsável técnico pela sua clínica, então isso é muito importante, fazendo fios de sustentação, PDO, jato de plasma, avaliações, muitas coisas gente, muitos os procedimentos não param, por quê? cada vez que passa, temos mais e mais e mais procedimentos que vão surgindo. O negócio é dinâmico, as coisas vão evoluindo, as pessoas vão descobrindo outras coisas, vão descobrindo outros procedimentos e a gente vai crescendo na área. E é isso que eu espero, que continuemos assim crescendo muito, muito, muito, muito, né, e desenvolvendo cada vez mais estética com ciência, com é, respaldo, estética que tem fundamentação, estética científica, que é o que o biomédico trouxe para a estética quando ele entrou na estética, ele trouxe a ciência para dentro da estética, isso é a mais pura verdade, porque se tem alguém que conhece a estética antes da biomedicina estética e conhece a estética pós-biomedicina biomédici estética, essa pessoa sou eu, talvez outras pessoas ainda mas não posso falar pelos outros, podem falar por mim, por mim eu te falo, eu conheço como era tudo antes e como ficou tudo depois, tá, até porque eu sempre fiz estética em mim, muito antes de ser uma biomédica estética, aliás, eu acho que eu fazia muito mais estética antes do que eu faço hoje, sabia, porque olha, hoje não dá tempo, mas realmente eu... Sempre, sempre gostei da estética E sempre acompanhei a estética Então eu vi a evolução E sei que quando a gente entrou na, bio, na estética Os biomédicos entramos na estética Teve um boom E uma revolução Até no nível das esteticistas Até para as esteticistas Mudou muito, melhorou muito Hoje eu tenho uma faculdade Que tem lá um curso de estética Vou formar esteticistas também Só que com um nível muito, muito, muito superior a de 15, 20, 30 anos atrás porque as coisas mudaram demais e a estética acompanhou os esteticistas acompanham também eles são muito bons no que eles fazem eles conhecem hoje muito mais do que eles conheciam há 10, 15 anos atrás graças a essa nossa participação na história da estética também eu sempre digo que renovar é rejuvenescer e que... Procedimentos têm preço, mas devolver a mulher a sua autoestima não tem preço, devolver a mulher o orgulho de ser bonita não tem preço, por isso que realizar procedimentos estéticos em pacientes que têm 42 anos como essa paciente, que está assim, né, envelhecida, com envelhecimento precoce, por conta de todo o sofrimento que ela passou e todo o trabalho que ela exerce, né, um campo aberto, dentro de uma fazenda, dentro de um lugar, devolver a ela essa, essa juventude realmente é algo incrível, né? realmente é algo fantástico, por isso que a gente precisa estudar muito dentro da Biomedicina Estética, não é sair fazendo o que a gente quer fazer ali para que a gente possa realizar procedimentos assim. Afinal de contas, a gente... Tenho maior orgulho né, de ver o paciente com este resultado, não é verdade? Eu pelo menos fico muito feliz né, de poder ajudar meus pacientes desta forma, melhorando tudo que é possível para ele. Então, por isso que eu sempre digo, procedimentos tem preço, mas devolver a mulher a sua autoestima não tem preço. Só um pouquinho, gente. Devolver autoestima para paciente não tem preço. Então, é... o então, que, que eu sempre digo para vocês é isso. Trabalhem para você poder ter aquela satisfação de ver que o que você está fazendo é realmente importante para o seu cliente, para a sua profissão, para o seu crescimento, né? E eu até coloquei uma foto minha aqui de brincadeira, que eu gosto muito dessa foto, e um momento que eu estava me sentindo muito bem, e realmente é isso, fazer com que os pacientes se sintam bem, felizes, com o que você está propondo a eles, é muito importante, muito mesmo. Então, olha só, eu estava obesa, né? Nesse antes, mas olha depois que eu fiz meu... Olha só, depois que eu fiz a minha, a minha meu tratamento estético, né, emagreci, eu me fiquei muito melhor, muito mais feliz, né. Assim eu fiquei, e muitos pacientes ficam usando o que? Procedimentos estéticos, equipamentos como estes. É, a gente aprende a lidar com esses equipamentos, a gente vê o efeito fisiológico da luz, do laser, da radiofrequência, do ultrassol no tecido, no organismo, no metabolismo. E isso que acontece, o que faz? Faz com que as coisas melhorem melhorem e muito mais, muito mesmo. Por isso que a gente precisa é, sempre. Fazer o quê? Ter consciência do que a gente quer seguir, o que a gente quer ser, o que a gente quer fazer dentro da nossa profissão. E se você resolver ser um biomédico esteta, que você seja, então, um biomédico esteta que consiga devolver autoestima para o seu paciente, que consiga fazer o melhor para o seu paciente. É, aqui, um procedimento com rejuvenescimento a laser, olha só, tá? um ano de 11 meses depois olha o paciente como melhorou toda a pele com rejuvenescimento a laser uhum. aqui também rosáceas né telangiectasia rejuvenescimento facial tudo isso usando o laser laser luz luz e olha só a coisa legal né que bom você é biomédico, pode atuar com isso? Sim, pode. Vocês tiveram biofísica na faculdade? Tiveram? Mas aí na pós-graduação a gente aprofunda e a gente foca todo esse conteúdo de biofísica que você aprendeu aí, para onde? Para os procedimentos estéticos. A gente faz o link do que você já viu com o que você vai usar. A aplicabilidade deste, deste conhecimento lá na estética. Então, é... É muito importante você aproveitar. É muito importante você aproveitar e fazer isso, fazer um bom estudo, se preparar, estar pronta para poder rejuvenescer seus pacientes. Olha que coisa boa! Quantas pessoas hoje estão chegando aos seus 80, 90 anos e querem rejuvenescer? Milhares de pessoas. Então, você tem que estar preparado, não acha? Olha esse paciente. Eu desenvolvi um, um tratamento lá em Sertãozinho, em 2007, 2008, 2009, 2010, foi lá em 2007 mesmo, que chamava Lipo Sem Cirurgia. E eu fazia o que nas minhas pacientes? Através de procedimentos estéticos não injetáveis, eu não usava injetáveis, eu conseguia proporcionar o emagrecimento. Mas eu usava toda a minha base de fisiologia, toda a minha base de bioquímica. Olha que fantástico! E eu conseguia, sim, fazer com que meus pacientes emagrecessem. Eu tinha um nutricionista na clínica, lógico... Mas não era dieta, apenas. Porque se a paciente ficasse só na dieta, ela ia demorar muito tempo para conseguir esse resultado. Não era exercício físico, não. Se ela ficasse só no exercício físico na dieta, ela ia demorar seis a oito meses para ter esse resultado. Ela conseguiu esse resultado em apenas oito sessões com 15 dias de intervalo, quatro meses, até menos que isso, e ela conseguiu um resultado excelente, porque a estética sempre potencializa o resultado da nutrição, o resultado da, da, do exercício físico, eu sempre disse isso, e adoro, porque eu, é assim que funciona comigo também, quando eu uno estética, exercício físico e alimentação, é o tripé é, de ouro, para a gente poder ter os melhores procedimentos, os melhores resultados estéticos possíveis. Por isso que eu sempre, por isso que eu sempre digo, você precisa saber o que você está fazendo. A gente tem muitos, muitos, hoje muitos recursos e precisamos usá-los, tá? Carboxterapia é uma coisa que você pode fazer, muito bom para tudo: celulite, bebida localizada, flacidez, rejuvenescimento, estrias. Nossa, para tanta coisa você faz carbox. E é um procedimento injetável, invasivo não cirúrgico, mas é um procedimento excelente. Flacidez, radiofrequência, carbox, enzimas tanta coisa para flacidez. Fazemos, olha só o resultado, que maravilhoso! Lipo cirurgia, emagrecimento. Aliás, a gente não faz emagrecimento, o único que faz emagrecimento é o nutricionista. Mas a gente faz o quê? Redução de medidas, medidas localizadas. A gente faz o quê? Afinamento né, de abdômen, de tudo. Diminuição de gordura localizada. E isso é fantástico, olha só o resultado depois de algumas sessões. Depilação a laser, depilação definitiva, sim, luz intensa pulsada, tudo isso... Tudo isso, tudo isso realmente é né, o que nós podemos fazer. E isso é muito bom, que te dá uma super liberdade. Toxina botulínica, podemos fazer também. Olha só, foi uma luta difícil para conseguirmos a toxina, mas conseguimos. E a gente faz assim, maravilhosamente bem, principalmente meus alunos Nepuga, porque eu desenvolvi uma metodologia, o Puga Code, que é uma metodologia para aplicação de toxina botulínica e preenchedores, onde você tem toda uma metodologia segura, eficaz e econômica e meus pacientes, meus, alunos, meus pacientes amam, amam, amam, como deles, quando eles começam a fazer, tanto comigo quanto com meus, meus alunos, eles não param de fazer, eles querem só este método. Segundo, meus alunos adoram, eu tenho alunos internacionais, alunos italianos, americanos, argentinos, paraguaios, portugueses, nossa, de é lugar que já vieram fazer cursos comigo aqui no Brasil, e eu já dei cursos fora do Brasil desse método, e amam, adoro, inclusive nessa quarentena eu dei dois cursos para dois grupos italianos que quiseram aprender meu método, e são dois grupos de cirurgiões plásticos italianos que aprenderam meu método para toxina botulínica. E fico muito orgulhosa, né? Porque olha só, eu, uma biomédica aqui no Brasil, uma biomédica esteta, tudo bem? Criadora de, um, de uma área, criadora de, uma, de um método, ensinando médicos italianos, que legal, né? E eles amaram a segurança que o método dá. E o resultado. Olha o resultado dessa paciente com uma dose econômica, sem expor o paciente à exotoxina botulina, que é a exotoxina que é uma neurotoxina, expondo ele a uma quantidade pequena. E vocês sabem, né, que a é exposição com exotoxinas ou neurotoxinas no paciente em grandes quantidades pode ser prejudicial. Assim como essa, que não é paciente minha, graças a Deus, né? Essa paciente não é minha, é uma paciente que rodou num grupo nosso aí, de, um, de uma pessoa que fez um curso em outro lugar e não estava preparada, veio pedir auxílio para um aluno nosso, o aluno mandou para a gente, enfim, essas coisas aparecem, né? E olha só o que aconteceu, uma, uma reação, talvez alérgica, vai saber o que tinha nessa toxina. Então, gente, isso nunca aconteceu nesses 10, 12 anos de de eu tenho 15 anos de biomedicina estética tá mas a área tem 10 anos e nesses meus 10 anos atuando com toxina botulínica nunca me aconteceu uma complicação com toxina botulínica nenhuma nenhuma aptose, nem nada graças a Deus por isso que eu sou fã de desenvolver métodos de criar eu gosto de criar coisas né Imagina, isso é um método que eu, quando eu vejo assim, eu falo, onde você tá aprendendo isso? Meu Deus, fuja, por quê? Aprenda o correto. Qual que é a melhor, melhor forma de você resolver uma complicação? Não é antibiótico, não é medicamento, não é nada disso, não. Principalmente com toxina botulínica, a melhor forma de você... Resolver uma complicação com toxina botulínica é você evitando, você sabendo fazer e não tendo a complicação, porque uma vez tendo a complicação, a, a resolução, resolver, descomplicar é muito mais difícil. Por isso que eu resolvi, desenvolvi um método, o Puga Code, e eu utilizo uma, várias metodologias ativas dentro da minha pós-graduação, e uma dessas metodologias ativas é a NePUGET A NePUGET é uma metodologia ativa que eu desenvolvi é, há já um bom tempo e venho avançando, tenho a Nepugete com a harmonização básica, a neppoguete com a harmonização facial avançada, a neppoguete de fios e várias outras neppoguetes. Agora tem a terapia neural, agora tem a de ozonoterapia, nossa, tem muito neppoguete agora. Por quê? Porque eu consigo fixar, fazer um mapa mental, né, sobre o meu método, e principalmente fazer com que você entenda o porquê de cada ponto desses, como eles chegaram ali, como eu fiz para chegar, então eu crio um mapa para você chegar em cada um desses pontos, e esse mapa é individualizado para cada paciente, cada paciente vai ter o seu mapa, não é assim que tudo vai ficar com a mesma cara, não, não, não é desarmonização facial não, gente, é harmonização de fato, porque desarmonizar tá assim de gente desarmonizando aí, não é verdade? Aqui não, aqui a gente harmoniza mesmo, olha esse paciente, Jovem, com todas essas rugas, com toda essa movimentação, com apenas menos de 30 unidades, ele teve este resultado. Menos de 30 unidades de toxina botulínica, ele teve este resultado. Fantástico, fantástico. Outra paciente também, que teve um resultado maravilhoso, sem retoque, só fez a toxina e não fez retoque e assim inúmeros pacientes que eu vou mostrando aqui para vocês a toxina botulínica é paciente de mais de 75 anos de idade com pele flácida enrugada e teve uma uma melhora incrível do seu dessa, dessa, de toda essa área né de frontal área dos olhos enfim tá preenchimento de mandíbula mento não é nada exagerado, como eu disse, não é desarmonização facial não, gente. Para desarmonizar ó, é assim, tá gente, gente aí cobrando caro para desarmonizar. Não, é a harmonização. É aquilo que vai ficar bonito, vai ficar bom para o paciente, vai ficar natural, porque ninguém precisa saber que você fez preenchimento. Ninguém precisa saber que você fez toxina botulínica. Ninguém precisa saber, ou melhor que o seu paciente tá fazendo, e muitos pacientes não querem. Querem só que as pessoas, nossa, como você tá mais jovem, nossa, você tá mais bonito, nossa, você melhorou, o que que você fez? E deixa as pessoas curiosas, muita gente não quer falar não, tá? Então, olha só, como a gente deu uma definição, assim, paciente, tipo, assim, de paciente jovem, parecia que não precisava de uma harmonização, isso é uma harmonização facial, não é uma desarmonização facial, não tem exageros, isso é o que eu ofereço com o Puga Code, uma metodologia sem exageros, uma metodologia com resultados surpreendentes, econômicos e eficazes e seguros, principalmente seguros, tá, isso é uma harmonização facial, isso eu tô harmonizando, mantive os traços dela, não deixei ela deformada, muita gente ficando deformada, gente, cuidado, se você quer ir para essa área e quer fazer cursos e tá procurando com quem vai fazer curso pela internet, pelo Instagram, por quem tem mais seguidores, né, cuidado, cuidado, veja os resultados deste profissional que vai te ensinar, as pessoas mostram seus bons resultados, quero ver elas mostrarem as pessoas desarmonizadas que estão lá, olha, processando inúmeros profissionais, por isso, ninguém mostra, né, gente, então, aqui não, aqui eu mostro que, de fato, a gente faz no nosso dia a dia e que muitos alunos acompanham, diga-se de passagem, né? São mais de 40 mil alunos hoje que já passaram pelo Nepuga e que estão aí harmonizando e não desarmonizando. Preenchimento de lóbulo de orelha, é, preenchimento de zigomático, a região zigomática, fica uma coisa natural, saudável, bonita, melhor. Olha só, tudo isso você tem mais coisa fazer e necrose, pode acontecer sim, se você tiver uma técnica ruim, não tiver habilidade, não tiver orientação, não tiver experiência, pode acontecer sim, não ouvir a voz da experiência, no ouvir aqueles que estão te ensinando o que fazer de certo e o que não fazer para não dar errado, você pode entrar numa cilada, como foi a a biomédica que fez este procedimento, ela entrou numa cilada, ela aprendeu uma técnica totalmente errada com uma pessoa totalmente, e aconteceu tudo isso, então assim, tem também todo esse lado, pode ser do paciente, pode ser da técnica, pode ser N, vários motivos, várias circunstâncias, mas se você for um profissional habilidoso, preparado e consciente, Assim como eu e muitos, muitos, muitos alunos meus, você nunca vai ter uma necrose como essa, se Deus quiser, né? Que é o que a gente sempre faz para né? ficar longe disso. Então a gente tem preenchimento das têmporas também, preenchimento de têmporas, e vários outros preenchimentos que vão acontecendo, gente. É mento, é nariz, é boca, é têmpora, vários lugares. E o mercado de trabalho, está crescendo, está saturado, está diferenciado? O que, que acontece? O que, que eu faço? Bom, eu vou agora fazer uma breve resumo do que é o futuro deste mercado para vocês e o que você, profissional este, futuro profissional esteta ou futuro profissional biomédico, espera ou pode esperar deste mercado, né? Bem, enfim, novidades sempre aparecem, estimuladores, ameaçao facial, lasers, lipopapadas, scalp tóxicos, sempre aparecem novidades, não fique com medo, então nunca vai ficar saturado, você tem apenas que se diferenciar em alguma coisa, no que, que você quer se diferenciar, tratamentos capilares, tratamentos faciais, tratamentos corporais, se diferencie em alguma coisa, seja diferente, não seja igual aos outros. Mas lembre-se sempre do seu sonho. Qual é o seu sonho? Escreva aí agora. Aproveite aqui que estamos neste momento, né? Estamos aqui numa sexta-feira à noite. Aproveite agora. Qual é o seu sonho? Onde você quer chegar? Onde você quer estar daqui a 10 anos? Você já escreveu aí? Você já sonhou? Você já fez? Já colocou o que você quer da tua vida para daqui a 10 anos? O que a sua alma criativa grita dentro de você? O que você quer criar para você, para a sua família, para a sua classe, para quem quer que seja? Todos nós, todos nós temos um pouquinho de criatividade né, e queremos fazer algo pelo mundo. Tenho certeza que você já pensou em alguma coisa. Você já sabe qual é a sua missão? Você já sabe que você, o que você veio fazer na Terra? Por que você escolheu biomedicina e por que você quer ser um biomédico? Você já se fez essa pergunta? Pois é, talvez hoje pode ser o momento de você se perguntar isso e realmente seguir o teu coração. Trabalhar por amor. Porque eu sempre digo, não trabalhe por dinheiro, senão terás uma vida miserável. Trabalhe por amor e terás uma vida abundante. Então, trabalhe por amor. Veja qual é o seu sonho, o que, que você quer, o que que tua alma criativa grita dentro de você, qual é a sua missão, você já descobriu? E o que que faz você, sabe, trabalhar com muito amor, porque quando a gente trabalha com amor, a gente não trabalha, a gente se diverte, a gente vive, a gente ama, e o que eu faço não é trabalho, o que eu faço é prazer. Quando a gente trabalha no que a gente ama, o que a gente ama, o que a gente faz, a gente não tem hora, não tem desânimo, a gente, a gente tem motivação o tempo todo. Olha eu aqui, sete e meia da noite, aliás, mais que isso, né? nove horas da noite, estou com vocês aqui ainda, porque eu sou motivada, porque eu amo o que eu faço. E eu amo inspirar pessoas como vocês, amo estar aqui falando para pessoas como vocês, que vão fazer alguma coisa amanhã, depois, e pode ser que façam, porque me ouviram aqui hoje. Que feliz que eu vou estar mas me comuniquem, tá? Olha, Ana, achei que a tua palestra tive essa inspiração. Olha só, pensei nisso, nisso fiz e deu certo. Olha que legal, naquele dia, Ana, daqui a 10 anos você pode me procurar, vou estar aqui na rede social, se Deus quiser. Você escreve, naquele dia, olha, eu escrevi isso, isso, eu fiz isso, isso, e aconteceu isso. E aí? Né? Eu escrevi, daí 10 anos aconteceu, vim aqui, olha, te agradecer, te falar que legal, ou te dar um abraço, alguma coisa, porque eu tenho vontade de fazer isso com as pessoas que me inspiraram, sabia? Que aquela pessoa que me falou um negócio lá atrás e eu gravei aquilo e aconteceu, e está acontecendo tudo aquilo agora, eu tenho vontade de ir lá, dar um abraço na pessoa, nossa, muito obrigada, você me ajudou muito, você me inspirou, é tão bom, né? Eu fico feliz, espero que hoje esteja te inspirando em alguma coisa, porque o meu sonho, qual que foi? Eu já disse para vocês que o meu sonho foi criar alguma coisa diferente para, para a biomedicina. Fazer algo que pudesse ser útil para mim e para todos os biomédicos. Então, o meu sonho era ser uma biomédica diferente de todos os outros. Fazer a diferença dentro da biomedicina. E a minha missão é criar... Eu gosto de criar, eu gosto de desenvolver, eu gosto de, sabe, inventar. Sou, acho que uma inventora, talvez, né? Gosto de inventar e descobrir isso, depois de longas noites e horas, pensando a respeito disso. Trabalhando isso dentro de mim para saber o que, que era, não foi fácil, não. E criei a Biomedicina Estética. Que bom, fico muito feliz, entre outras coisas que eu criei saúde estética e outras áreas, farmácia, enfermagem, eu posso dizer que sim, ajudei muito, porque todos esses que foram lá bater na porta dos seus conselhos, foram lá bater seguindo o meu exemplo, seguindo as minhas orientações, e eu fiz isso com muito amor, porque eu queria que esses colegas de profissão, mesmo sendo de outra classe, de outra área, pudessem ter a mesma oportunidade que a gente porque de acordo com a, com a toda a pesquisa que eu fiz o levantamento que eu fiz para a habilitação da biomedicina estética que que eu fiz que todo profissional da saúde que tivesse através do seu conselho reconhecimento para atuação na estética poderia atuar na estética e aí a biomedicina apenas abriu a caixa de Pandora e aí todas as outras todas as outras áreas vieram e vieram para ser felizes odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia evoluiu e outras áreas estão aí lutando, e vamos juntos, porque juntos vencemos o ato médico, e por que não juntos agora vamos nos estabelecer dentro da, da área da saúde estética, não é verdade? Então eu sou a favor e sei que a gente precisa disso, então meu sonho, minha missão é realizar meus sonhos e os sonhos de muitas pessoas, então, tem essa missão de criar, realizar os sonhos dessas pessoas. E vou realizar meus sonhos também, lógico. Eu gosto muito dessa frase que está no meu filme. Para quem não assistiu meu filme, vocês já assistiram? Quem já assistiu meu filme, diga sim aqui no, no chat. Vocês estão dormindo? Porque eu tô aqui, ó. Nem, vi, nem abri o bate-papo. Que legal! Heili, tá cursando o... Puga Code, parabéns, que legal. Olha só, vocês já assistiram o meu filme A Beleza Invisível? Porque na Beleza Invisível eu digo uma frase do pequeno príncipe, eis o meu segredo, só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Aqui tá isso errado, tá, gente? O, o essencial é invisível aos olhos, então... É isso, a gente só enxerga bem com o coração mesmo. A gente tem que sentir e amar o que a gente faz. Quem não assistiu meu filme Beleza Invisível, vai lá no meu canal do YouTube, doutora Ana Karina Puga, procura lá Beleza Invisível, Beleza Invisível, que vai estar lá o... Vai estar lá meu filme. Quero que você assista meu filme lá também. Tá? Eu quero que vocês assistam meu filme lá, tá? Pois eu, pois eu tô, sim, dou várias dicas. Eu acho que é uma coisa super importante. Eu gostaria mesmo que vocês acompanhassem. E realmente eu tenho isso. Esse é a minha uma frase que eu acompanho muito comigo. Eu gosto muito. Tudo que eu gosto está naquele naquele filme. Deus é amor. Ame o que você faz. Não tenha medo de tentar de errar, de tentar de novo, e de errar de novo, mas siga em frente, porque mesmo quando tudo e todos falam não, siga em frente, foi isso que eu fiz, tá lá, falando certinho lá na beleza invisível, porque naqueles quatro anos antes da habilitação, eu recebi muitos não, muitos não mesmo, então desista, começa de novo, recomeça, tente uma, duas, três vezes foi preciso, mas nunca desista definitivamente. Eu quero deixar essa frase com vocês hoje, não terminei, ainda tem mais só mais um pouquinho para vocês, porque eu tenho uma surpresa para vocês graduando, eu acho que vocês vão gostar. Tenham essa força dentro de vocês. A motivação é algo que não vem de fora, é algo que vem de dentro da gente. Nós precisamos ser pessoas motivadas a todo momento. A todo custo. Então, não espere que o teu colega que te dê um tapinha nas costas, te motive, te, te, te coloque gás para fazer as coisas. Se você mesmo não tem, você tem que ter. Não adianta nada eu estar aqui te inspirando. Você sair da minha palestra super inspirado, mas você não ter ação de colocar uma coisinha que seja. Em, em, só em fazer uma coisinha que seja do que eu falei aqui para você colocar em ação o que você aprendeu aqui comigo, um negocinho o que seja, se você não tem essa coragem, se você não tem essa motivação, não adianta, por isso reveja aí qual é o seu nível de motivação, pequeno, grande, pouco, dê um gás em você mesmo, né? a, vida não é a vida não é encontrar a si mesmo, a vida é criar a si mesmo, então crie quem você quer ser daqui 10 anos, dá tempo ainda, você é novo. Onde você quer ser? Onde você quer estar? Quem você quer ser daqui 10 anos, você já sabe? Porque as pessoas às vezes dizem assim, ah, e a Ana teve sorte. Gente, que sorte que eu tive, que sorte que eu tive, não foi sorte. Porque para mim, sorte, ou a boa sorte, é quando... A preparação encontra a oportunidade. Eu me preparei, eu fiquei ali quatro anos, noite, dia, dia, noite, noite, dia, dia, noite, me privando de várias coisas, para poder me preparar para aquela plenária. Quando surgiu a oportunidade e me ligaram, Ana, 15 dias, 20 dias, 30 dias antes, está lá no meu vídeo, lá na IGTV, vai lá assistir, vai lá ver a resposta que eu dei para a secretária do presidente do Conselho Federal quando me ligou na minha clínica, falando Ana, dia 10 e 10, dia 10, 10 vai ter uma plenária em Recife. Você, você tem que estar lá a tal hora, tá horário, porque eles vão ouvir a, a sua, a defesa da biomedicina estética. Eles vão te ouvir. E eu, eles não queriam perguntar, Ana, você está preparada? Ninguém perguntou nada, eles me deram a oportunidade. E eu fui lá porque eu estava preparada. E Plantei a minha boa sorte, colhi meu trevo de quatro folhas, eu pude realmente achar meu trevo de quatro folhas naquele dia, porque eu plantei tudo aquilo, não caiu do céu, eu me preparei. Então, se prepare, aproveite, vocês estão tendo uma oportunidade, vocês estão numa faculdade, quantos gostariam de estar hoje numa graduação cursando e não tem condições? Quantos hoje gostariam de estar fazendo o curso PugaCode e não está fazendo o curso PugaCode? Quantos gostariam de estar fazendo a minha pós-graduação e não tem condições? Eu recebo inúmeros de e-mails pedindo bolsa, eu faço seleção de bolsa mensalmente para poder ajudar pessoas que eu sei que merecem, que precisam. E porque não tiveram, não tem condições, vocês estão aí, sentado num banco, de uma faculdade, se preparando, então, se prepare da melhor forma, queira ser a sua melhor versão daqui 10 anos, queira, descreva como você quer ser daqui 10 anos, quem você quer ser daqui 10 anos, onde você quer estar daqui 10 anos, e foque nisso, se prepare, porque vai surgir uma oportunidade, e se você não estiver preparado, você vai perder a sua chance de encontrar a sua boa sorte, de encontrar o seu trevo de quatro folhas. E aí? Quem tem sorte? Eu que plantei ou você que não plantou? Pensa nisso, porque é forte. Eu sei que é uma coisa, um choque de realidade, mas é necessário. Vocês têm tempo, aproveite o tempo de vocês. Quem não vive para servir, para mim não serve para viver, isso é um ditado popular que eu acho muito importante, e eu gosto de servir, eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer com que as pessoas se sintam bem, e tenham, façam dos seus sonhos realidades, né? Trabalhe por dinheiro e traz uma vida miserável, já disse isso, e trabalhe por amor e traz uma vida abundante. E o que eu faço agora? Qual é a sua missão? Você já sabe? Já escreveram aí? Bom, eu comecei a formar profissionais para serem os melhores profissionais estetas do Brasil, e graças a Deus, hoje 10 anos formando profissionais, e eu tenho os melhores profissionais estetas do Brasil, são alunos que foram formados pelo NEPUGA, eu sou muito feliz, muito feliz, eu quero que eles tenham muito sucesso, eu quero que eles sejam cada vez mais gloriosos, brilhantes, magníficos, maravilhosos, porque foram meus alunos, eu amo vê-los dessa forma e ter ajudado todas essas pessoas, ter contribuído com algo na vida delas, né? Já fiz vários congressos, nesses congressos eu gosto de levar o melhor que a gente faz, pela estética a gente faz sempre anualmente congresso. A partir de 2017 a gente não fez, agora a partir de 2000, agora em 2020 nós teríamos o, o, o quinto congresso brasileiro de biomedicina estética, que seria o congresso de 10 anos de biomedicina estética, porém a gente foi, né? Todo, sim, todo mundo mudou seus planos por causa da, da Covid e o que aconteceu de, deixamos nosso congresso para o ano que vem com, iremos comemorar nossos 10 anos de Biomedicina o ano que vem e eu quero te ver lá vai ser presencial online a gente ainda não sabe porque depende dessa pandemia mas eu quero te ver conosco neste congresso seja online seja presencial e eu quero que você me procure no Congresso e fale, Ana, assisti a tua palestra naquele dia, lá na minha faculdade, junto com a Liga, e sou de Belo Horizonte, estou aqui para poder te dar um abraço, e eu quero receber o teu abraço, hein? Com Covid ou sem Covid, porque se for presencial não vai ter Covid não, né, gente? E eu tenho o Nepuga, como vocês já devem conhecer, e eu quero falar, então, finalizando aqui nossa palestra, calma, ainda não acabou, porque agora eu vou falar da surpresa para vocês, e vou abrir as perguntas, mas eu quero falar uma coisinha muito especial para você que está aí em casa me assistindo, para você que está aí, né, na graduação, pensando, caramba, nossa, mas eu ainda tenho mais dois anos de faculdade, três anos de faculdade, um ano de faculdade, depois eu vou fazer a pós-graduação, nossa, vai demorar muito, o que eu vou fazer? Então, eu tenho uma surpresa para você. Bom, essa aqui é a página do Puga Code, que é um curso que a gente faz para toxina botulínica preenchimento, harmonização facial do básico avançado, com a minha metodologia, com o WV Code, tem a NEPUGET, tem o PugaCode, tem várias criações minhas, todas patenteadas, e que eu desenvolvi, e que eu ensino, e tenho aí alunos, quem faz PugaCode aqui? Cadê? Quem faz PugaCode? Deixa eu abrir o bate-papo. Obrigada pelo Maravilhosa, obrigada. Muito obrigada, quem faz Puga Code, quem faz Puga Code aqui, tem gente fazendo, vou falar para vocês, é, o pessoal está gostando, é uma, uma metodologia que eu trouxe para o online, de uma forma bem diferente de muitos cursos que tem online por aí, eu até demorei um pouquinho para lançar o meu online, porque eu queria ver muito o que ia ter para eu fazer algo um pouco diferente e, na verdade, melhor, né? e fez uma coisa muito bacana. Estão amando, gostando muito. Então você que é aluno da graduação, pode fazer o Puga Code? Pode, pode fazer o Puga Code. Pode fazer o Puga Code sim, tá? Como? Como curso de extensão, porque ele é um curso de extensão universitário. Olha que legal, né? Quem gostou daí da novidade? Quem gostou da novidade? Quem é aluno, fala um oi aí, ó, tô vendo aqui o chat agora, no bate-papo. Quem é aluno, fala eu, eu, eu, eu, eu. eu. Isso, oi, oi, eu, fala aí. Vocês que são alunos, graduandos de graduação de biomedicina, farmácia, enfermagem, graduandos da área saúde, podem fazer, sim, o Puga Code, tá? Porque ele é um curso de extensão universitária. Inclusive, isso vai contribuir para a tua carga horária complementar da faculdade. E sabe, para aquelas 500 horas de, gradu... de... de atividades extras, de segunda habilitação, pode ser que ele, dependendo do teu coordenador, dependendo da tua faculdade, pode ser, pode ser que ele pode ser que ele contribua também. Então, olha só, uma das novidades. E a outra novidade é que, além do Puga Code, os outros cursos, você vai entrar no meu site, aqui tem cursos, aí vai abrir uma abinha, tem cursos online, os outros cursos online, como ozonioterapia, como terapia neural, também podem ser feitos por você graduando como curso de extensão universitária. Mas não parou por aí não as minhas novidades, tá? Posso ir falando, né? Posso ir falando. Enfermeira também pode fazer. Você que já é graduado, enfermeira, farmacêutica, dentista, biomédico, médico, fisioterapeuta, também podem fazer o curso, tá? O Puga code sem problema algum, podem fazer. E o melhor de tudo isso é que todos esses meus cursos, para você que é graduando, tem um valor diferenciado, primeiro, e segundo, uma coisa mais importante do que valores, que eu falo que é uma coisa que lá na frente você vai ver, você, quando você terminar a sua graduação e vier e quiser se matricular na pós-graduação do Neipuga, a gente faz uma equivalência de carga horária a gente faz uma equivalência da disciplina que você cursou no curso de extensão, e a gente faz uma equivalência da grade curricular, e a gente pode estar eliminando algumas disciplinas, e você pode estar concluindo a sua pós-graduação mais rápido, porque você já vai ter feito algumas disciplinas como curso de extensão, olha só que bacana. Então, se você está já no sétimo, oitavo período, você já pode ingressar, na, nos cursos de extensão do Nepuga, você pode entrar no curso de extensão em Biomedicina Estética, você vai frequentar diversas disciplinas, tá? E você, vai, e você pode, principalmente, e você pode, principalmente, depois, utilizar essa, essa, essa carga horária que você já fez no curso de extensão, essas cadeiras que você já, já fez no curso de extensão para compensar as disciplinas da pós-graduação e de repente terminar a sua pós-graduação com mais rapidez, se você tem pressa e quer logo ir para o mercado de trabalho. Então são algumas, algumas novidades que a gente está, tô falando aqui de forma fresquinha para vocês, que a gente já vai estar lançando até lá no nosso site, foi até uma reunião que eu saí agora à tarde, né, nossa última reunião da sexta-tarde foi sobre isso, e a gente vai realmente já colocar no site uma página só para vocês graduando, onde vai ter lá todos os cursos de extensão universitária que você pode fazer com segurança, com segurança, e você pode usufruir muito bem esse curso, principalmente depois de formado, né, são cursos que você vai poder fazer, e depois você pode estar ingressando, e, e depois de habilitado, você pode estar utilizando aquele conhecimento para aplicar, porque para aplicar você não tem que ter o curso, tem que ter a habilitação, então você tem que depois se habilitar, e para se habilitar você tem que estar graduado, aí você se habilita e você aplica, mas você pode utilizar depois todo essa, esse conteúdo que você fez para a sua pós-graduação conosco, onde a gente vai fazer equivalência de disciplina e ver o que você é liberado ou não. Então, vocês gostaram dessa... Dessa novidade? Se gostaram, digam aí que gostaram, tá? Peraí, só um minutinho. Peraí, só um pouquinho. Minha mãe foi para o hospital, tá, gente? É só por isso. Mas não é Covid, acho que não, né? É, tá com uma cólica de rim. E, e meu pai, de 81 anos, foi levado no hospital, né? Plena Covid, meu pai sai de casa. Duro, né? Esses idosos. Vou falar das terapias integrativas, já que estão me perguntando muito. Né? É, então, só terminando aqui, quero saber, vocês gostaram? Quem ainda é graduando e tem vontade de fazer um curso no Nepuga, agora pode. Então deixa eu abrir a janela aqui, que tá muito calor, eu não quero ligar o ar, só um pouquinho. Quem é graduando aí então, que quer fazer um curso no EPUG, agora pode. Olha que coisa bacana. E ainda com certificado que é conhecido pelo MEC, que nós somos uma faculdade, é um curso de extensão de verdade, tem muita gente que diz é, que o curso é de extensão, que o curso é disso, daquilo, não é nada, não tem nem MEC, o nosso tem MEC, a tua faculdade vai aceitar para concluir as suas atividades complementares, e você ainda depois pode se beneficiar deitando da nossa pós-graduação, olha só que legal. Fora todos os benefícios que você ganha sendo aluno de pública. Plataforma online... Perpétua, acesso em alguns cursos sem acesso por um ano, assim, tem várias coisas boas, tá? Enfim. Então, tá aqui ó, a novidade para vocês. Esse é o site do Nepuga, Nepuga.edu.br, se o Hansan quiser digitar aí para vocês. Tem o curso de extensão universitária, vocês vão clicar em estudantes de biomedicina, que ó, graduando a partir do sétimo período ou oitavo período, já podem fazer nossos cursos de extensão universitária para bater disciplinas da pós-graduação depois. Você pode usar tanto essas horas para a sua graduação, como você pode usar essas horas depois para bater as, as, as disciplinas da pós-graduação. Então, acho isso. Para quem quer ganhar tempo, gente, isso é fantástico e é legalizado, porque tem muita gente que te matricula numa pós-graduação e você não pode fazer pós-graduação, só pode fazer pós-graduação a pessoa que é graduada. Não é a pessoa que tem noção de graduação, é a pessoa que é graduada. Hoje ouvimos uma coisa bem interessante lá no Nepuga, querem que eu conte? um funcionário meu que falou que uma pessoa ligou lá querendo fazer a pós-graduação em Biomedicina Estética. O que, que ela precisava fazer a pós-graduação em Biomedicina Estética? Aí ele ficou, falou, olha, precisa disso, disso, tal, tal, tal. Ela falou assim, ah, mas eu não sou graduada, não, mas eu tenho noção de graduação. Posso me matricular na pós-graduação? Gente, noção de graduação. Pode se matricular na pós-graduação? Gente, é assim. O que, que é ter noção de uma graduação? É ser graduado... Olha, gente, é, tá difícil, viu? Não é fácil, não. E aí a gente, né, last, é uma lástima isso, né? Que pena, as pessoas confundem muitas coisas. Então, você não pode ter noção de graduação, não, para fazer uma pós-graduação, você tem que ter terminado a sua pós-graduação. Mas aqui com o Nepuga você vai ter curso de extensão universitária que você, graduando, pode sim fazer. E aprender e usufruir. É né? bem legal. Acho que a gente está assim de alunos já querendo é a primeira vez que eu estou falando online sobre isso, vocês são os primeiros a saber, né, semana que vem vou falar muito disso na minha rede social, espero que vocês aproveitem, tá, eu adoro essa parte que é a finalização dos nossos cursos, formando pessoas que vão para o mercado de trabalho, né, pessoal satisfeito, feliz, né, o certificado NEPUGA é o certificado mais valorizado do mercado hoje, graças a Deus trabalhei para isso, né a nossa escola é uma escola que está em mais de 27 28 cidades agora estamos crescendo que estamos 100% estamos no online com a, as aulas híbridas tá temos aulas híbridas com como vocês estão tendo aqui na faculdade certamente com aulas presenciais virtuais e online e está um sucesso os alunos estão amando amando mesmo vídeos gravados em alta qualidade com detalhes né, muitas coisas, eu estou tendo a oportunidade, graças a Deus, de gravar e levar para vocês em sala de aula, isso eu acho fantástico, né, além de outros professores que eu tenho, que trabalham comigo há muitos anos, e são excelentes no mercado de trabalho, temos os melhores procedimentos, as melhores técnicas, as melhores... Né, Melhores equipamentos, melhores produtos, melhores tudo. Sou suspeita a falar. Temos também os cursos de cadáveres fresco aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Aliás, fui a primeira a levar cursos de cadáver fresco nos Estados Unidos em 2014, 2015, 2016. E assim foi. Metodologias exclusivas: Nepuga, como Puga Code, as berinjelas, a panceta, WV, a Nipuguete, né? teoria neural, entre outros, ozonoterapia para profissionais da saúde, nós somos os primeiros a, a começarmos a dar cursos para todos os profissionais da, profissionais da saúde, sem, sem é, diferença, começamos a dar para todos e formamos já uma grande, grande quantidade de profissionais da saúde na ozonoterapia, e agora você biomédico também pode atuar na ozonoterapia, que legal, uma coisa que eu venho lutando também há três anos, e agora a gente pode trabalhar na ozonoterapia. Então, muito legal. Thelma, você está no nosso curso de ozônio, Thelma? Está gostando? Dá um feedback aí para os seus colegas. Que bom! De onde você é, Thelma? Escreve aí para a gente. Adoro conversar com os meus alunos, tendo que eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Rio 40, que legal. Que legal. E é isso aí, gente. A gente está assim muito animado, estou assim, estamos preparando muitas coisas para vocês, alunos, e vocês, futuros alunos graduandos, para que vocês possam realmente estar no mercado de trabalho e serem sucesso, porque eu quero aluno de sucesso, eu quero ver vocês, assim, brilhando, brilhando mesmo, é o meu sonho, e eu tenho isso comigo, ajude os outros em algo que eles queiram muito, essa minha vontade, eu quero ajudá-los no que vocês querem muito, porque é isso que faz com que eu é, possa me sentir feliz e falar, deitar toda noite na minha travessia e falar, nossa, missão cumprida, que legal, que bom, né, estamos né, aí progredindo com a nossa profissão e ajudando tantas pessoas, olha quantos sorrisos felizes, pessoas alegres, com algo novo, diferente que aprenderam. Olha, Jaciara, sou aluna de biomedicina e estética, via de ozonoterapia online, e aluna de ozonoterapia online, que legal, tá gostando de a também? Está amando, que legal, tá vendo, gente? A gente tem assim, a gente tem muita dedicação, é muito amor, gente, é muito amor, 24 horas pensando em biomedicina estética, saúde estética, farmácia estética, enfermagem estética, odontologia de remuneração facial, ozonoterapia e integrativas, e eu vou falar da integrativas, Tá? Antes de eu falar integra... antes fazer essa frase eu vou falar da integrativas e antes de vocês irem embora não vão embora. Olha só a integrativa está sendo nossa tá assim né está sendo reformulada. Eu falei que ia lançar a grade da integrativa semestre passado gente não consegui porque a gente está assim reformulando várias coisas. Então, a gente está reformulando para ficar perfeita. Não vai ter nem, não tem nenhuma pós e não vai ter nenhuma pós com a pós-nepulina integrativa. Você pode ter certeza. Então, vocês que estão querendo vir para a integrativa também, aguardem só mais um pouquinho que logo, logo sai o site e vocês vão ver. Porque não tem pós igual a nossa integrativa. Não tem. Então, aguardem. Tá, já tô terminando. tô no último slide. Sou aluna da farmácia online na facial. Que legal, Lidiane. Muito obrigada por estar aqui comigo hoje, hein? Alguém abriu o microfone? Será que o pessoal quer que eu já pare de falar? É isso? Cadê? Não, doutora, pode ficar à vontade, viu? Não, não. <risos> e eu sempre digo isso. Lembra aquela foto eu assinando o meu, meu livro, recebendo o meu diploma? Lembra que eu falei que vocês iam... Lembra daquela foto quando eu falasse essa fa... frase aqui agora? O passado cria o presente. O presente cria o futuro. Mas o futuro também cria o presente. E o presente recria o passado. Eu quero que vocês façam um print dessa frase. Reflitam em relação a isso postem lá no podem postar lá no Instagram e marcar qualquer uma das dos slides que pass, que eu passei por aqui mas esse em especial porque é algo que realmente eu acredito quando eu assinei aquele certificar aquele aquele livro recebendo meu diploma eu não sabia qual era o meu futuro mas eu sabia que eu podia eu queria ser alguém de sucesso alguém que fizesse algo diferente na biomedicina hoje que eu estou aqui quando eu olho lá para trás eu vejo que realmente, naquele dia eu determinei tudo e a minha vida seguiu para que isso acontecesse. Então, o meu presente acaba recriando, sim, o meu passado. E essa, essa frase, por mais complexa que pareça, o passado cria o presente, o presente cria o futuro, o futuro também cria o presente, o presente cria o passado, reflita muito bem em cima disso. É a mais pura verdade. Tem coisas que a gente olha lá para trás agora, Hoje, a gente está aqui no presente a gente olha lá para trás para o nosso passado e a gente fala, caramba, tinha que ter acontecido aquilo, precisava, porque senão eu não estaria aqui, se não fosse daquele jeito. Então, gente, eu agradeço todas as pedras que eu tive pelo caminho, agradeço todas as dificuldades que eu tive, agradeço todas as ajudas que eu tive e todas as pessoas que quiseram né, me ferrar, porque... Tudo isso foi importante para o meu crescimento e para eu estar onde eu estou, para eu estar aqui hoje falando com você tudo isso, passando um pouco da minha experiência para você. Realmente é incrível, né? E talvez quando a gente passa um pouquinho dos 40, a gente vê isso com muita clareza. O negócio muda tanto, gente. E eu quero que vocês aproveitem cada minuto e cada experiência, seja ela positiva ou negativa, aproveite essa experiência, porque com certeza ela tá te moldando para você ser quem você quer ser lá no futuro quem é você do amanhã, de 10 anos já pensou? Escreva, que vai acontecer eu tenho certeza e é isso, gente deixa eu ver aqui, se tem mais coisa aqui estão minhas redes sociais acho que vocês já me seguem, se não me seguem podem me seguir aí tem meu YouTube, lá tem várias coisas. Estou postando várias coisas, muitas, muitas coisas. Quem pode fazer biomedicina? Me... Olha, um vídeo super exclusivo, sábado que eu soltei. Sábado agora, amanhã vai ter um vídeo exclusivo também, com uma, uma entrevista comigo. Tem muitas coisas legais. Ah, aproveite, faça como o pessoal fala, que eles faz, fazem o Pugaflix. Ficam lá me assistindo final de semana. Aproveite, assista lá. gente tem bastante coisa interessante. Várias fases da minha vida, dessa minha jornada, dessa minha caminhada, desse meu passado, que hoje eu vejo que foi muito foram, passados, foram momentos muito, muito importantes. né foram, é, Foi uma jornada muito boa. Faria tudo de novo? Faria. Passaria pelas mesmas dificuldades? Passaria. Erraria tudo de novo? Por que não, né? É errando que a gente aprende, não é? Pois é, errei, mas aprendi e quero te ensinar, quero te ensinar qual é o caminho certo para você chegar mais rápido no sucesso. E é isso que eu faço lá na pós nos meus cursos. Eu quero mostrar para vocês o caminho mais curto, o melhor para você conseguir chegar realmente onde você quer, onde você quer estar lá daqui 10 anos. Ah, e eu quero te ver, quero saber que você ouviu o meu conselho, ou, conselho não, né? Minha dica aqui, que eu gosto de dar minhas dicas de ouro. E aqui tem alguns outros canais. E vou deixar um e-mail para você, né? Embora é o e-mail lá do, do YouTube, mas vocês podem escrever. Quando precisarem, eu tenho um blog, mas não escrevo muito no meu blog, porque eu escrevo mais um da Biomedicina Estética, e eu, tem tanta coisa que eu escrevo. Meu blog, tadinho, tá lá meio abandonado. Mas tem algumas coisas lá que você pode ir lá... É... Saber também. Tem meu Instagram, Snapchat, agora tem TikTok, que não atualizei aqui, tem TikTok, meu, quem quer ver coisa, a parte engraçada, vai lá no TikTok, enfim. ei é aí, Esse é o meu e-mail, já finalizei, que vou abrir as perguntas. E esse é meu e-mail para vocês, quem quiser me escrever, contar um pouco sobre você, o que que você, o né, que, que te inspirou essa palestra, me escreve, eu gosto muito de saber o que vocês estão... Né, passando o que vocês precisam e espero ajudá-los. Tá? Muito obrigada por estarem aqui participando hoje comigo. tá? Muito obrigada mesmo. Doutora Ana, nós temos mais algumas perguntinhas, mas nós passamos do horário. Aí, é, está tudo bem para você? Respondeu? Fui para uma próxima? Fica a seu critério. É, vamos lá, uns 10 minutinhos, pode ser? Claro, pode sim. Ok. É, você Oh, oh, você. É, Júlia, né? Isso Pessoal, eu quero que vocês fizeram algum print aí Postem lá no meu Instagram e me marquem, tá? E deixem lá O que, que foi? Vou fazer um post depois, Júlia? Deixa eu até colocar vocês todos aqui Está claro. todo mundo com câmera? Não, né? Acho que não, mas a gente pode ligar para tirar uma foto Ah, vamos tirar uma foto todo mundo com câmera? Deixa eu, te... é. Peraí, deixa eu abrir aqui Vamos tirar uma foto, todo mundo com câmera aí, gente. Vou deixar minha bonequinha do lado para ela sair na foto também. Isso, todo mundo aqui na câmera. Vai, gente, liga aí as câmeras de vocês. Não tem problema se vocês não estão bem arrumadinhas, não, tá? Tá todo mundo em casa, tá todo mundo bonito, não tem problema, não, tá? O computador ajuda a gente em tudo, põe uma luz, tá ótimo. Tá, vamos, vamos sair tudo na foto. Cadê a Thelma? Thelma falou, boa noite, será que ela foi embora? Reile, Jaciara, cadê vocês? Cadê o pessoal aí da, dos cursos também? Espero que vocês tenham aproveitado essa sexta-feira à noite, que comecem aí, a, depois, semana que vem, com muita motivação, não é? E aí, cadê o Hansan? Não vai ligar a câmera dele, não? Estou sem câmera, doutora, tá mas sem. minha foto de perfil está aí. Vamos lá, todo mundo, posso fazer o print? Querem fazer? Pode sim, doutora, você que sabe. É. Aí, gente, fizeram o print? Bom, vamos é. às perguntas, vamos às perguntas. Agora aqui, olhando a carinha de todo mundo aqui. Você gostaria que eu lesse para te ajudar? Isso, pode fazer. Tá. A Jéssica Costa perguntou: quais equipamentos indica para começar a trabalhar como biomédico esteta? Bom, eu sempre falo: comece pequeno e vá crescendo, tá? Não precisa ter grandes investiment... grande investimento, não. Até porque os aparelhos eles mudam muito de um ano para o outro e aí eles ficam muito, assim, às vezes desatualizados e o paciente busca aparelho. Bom, aparelho novo, moderno, enfim. Então, eu sempre peço peço assim, quer começar a biomedicina estética, monte um consultório, começa a fazer os procedimentos que não dependa tanto de aparelho, que dependa mais de produtos, por exemplo, toxina, preenchedores, as enzimas, os fios, são mais caros que até muitos equipamentos são, mas são produtos, são procedimentos que você só vai investir um dinheiro nele se você tiver o cliente, então primeiro você conquista o cliente, faz uma boa entrevista, vende o procedimento marca uma avalia uma, marca uma próxima sessão para realizar o procedimento e aí nesse intervalo você compra os produtos e faz os procedimentos dessa forma você vai se capitalizando vai juntando dinheiro e depois você vai investindo em outros equipamentos mas de todos todos todos todos hoje ah eu quero ter um equipamento hoje eu falaria para você ter um equipamento que seja assim um, é, um coringa tá que não é nem algo tão usado na biomedicina estética, mas que em breve vai ser, que é o ozônio. O ozônio acho que é um equipamento que você pode, como esteta, já estar utilizando, tá? Lógico, tem que fazer o curso, pegar a habilitação em ozônio terapia, mas é muito tranquilo isso, e você pode usar tanto procedimentos estéticos quanto terapêuticos e fazer os procedimentos injetáveis. E uma coisa boa do, boa do ozônio também é que se por acaso acontecer alguma intercorrência, o ozônio está ali para te salvar das intercorrências. Então Hoje, eu dou essa dica, né? Lasers, é, equipamentos de eletroterapia, tudo isso é legal, dá para ter, mas eu colocaria num segundo momento. Quando você estiver capitalizado, já tiver uma clientela boa, aí começaria entrando com outros tipos de serviços que requerem um equipamento mais caro. Ótimo, doutora. A Larissa Ferreira perguntou. Muitos biomédicos estetas estão fazendo odontologia como segunda graduação. O que você acha disso? Ai, gente, como eu gostaria que alguém tivesse feito essa pergunta para mim. Ah, que bom que fez. Quem que fez? Larissa? Larissa. Larissa Ferreira. Ferreira. Obrigada por essa pergunta, porque nossa, eu sempre quis que alguém fizesse essa pergunta para mim. Bom, <risos> não vou criticar os colegas que estão fazendo, né? Porque isso é antiético. Mas eu não estou fazendo. Já pensei em fazer também, ah, caramba, vou fazer odontologia, né, vou ficar resguardado com odontologia. Pode ser que a gente até, pode ser que um dia até faça, mas, de verdade, eu acho, primeiro, desnecessário. Atualmente, eu falo que é desnecessário. Ah, mas as pessoas querem... Ah, eles têm medo de perder a biomedicina estética porque estão fazendo odontologia. Nem, não é só por isso, não. Muitos, se for por medo de perder a biomedicina estética, eu acho totalmente necessário, porque a odontologia tá na mesma balança que a biomedicina estética. Se uma cai, a outra cai. Então, tipo, não é seguro, então, se não é seguro a biomedicina, tão menos para a odontologia também, tá? Se tem alguém que ache diferente de mim, Tá, todo, tá no direito de achar diferente, não tem problema algum, estamos num país democrático, mas a minha opinião é essa, que a Odonto ela tá tão insegura quanto a biomedicina, é que a biomedicina, nem a biomedicina e a Odonto estão inseguras, mas se as pessoas estiverem indo para o Odonto por conta disso, tá trocando seis por meia dúzia, é isso que eu quero que vocês entendam. Segundo, não tem necessidade, eu falo isso porque nós já temos 10 anos de biomedicina estética, Pode ser que a gente perca de uma hora para outra tudo isso? A gente não sabe, a gente está no Brasil. Você sabe o que é Brasil? A gente mora aqui há quanto tempo, não é? A gente sabe que é Brasil. A gente não tem né, uma cartinha para poder falar, ah, é isso. É... Não, não é. A gente tem que viver com o que a gente tem. Mas a gente vai lutar, os nossos conselhos vão lutar. A biomedicina ela ainda, ela ainda tem muito mais tempo do que a odonto na né, harmonização orofacial. Então, se for simplesmente para fazer o que a gente já faz na biomedicina, eu acho uma besteira. Essa é a minha opinião, e já falei para inúmeros biomédicos que estão na odontologia. Não tem necessidade. Mas. O que eu escuto da, de alguns desses biomédicos que foram para odontologia é que eles querem fazer cirurgias, eles querem aplicar blo, eles querem é, aplicar bloqueio, eles querem fazer é, procedimentos que só a dentista faz. Aí, neste caso, não adianta querer trazer o procedimento do, do dentista para a biomedicina, não tem. Biomédico dificilmente vai fazer bloqueio, gente. Até porque. Para os procedimentos que nós fazemos, não há necessidade do bloqueio. Quem tá fazendo pulga Code sabe e vai ver isso. Não tem, faço toda a harmonização facial no paciente, não uso bloqueio. Inclusive, o bloqueio é contraindicado, porque se você, o paciente, for bloqueado e você estiver fazendo alguma coisa num plano errado, você vai ter uma hiper, uma, uma, uma intercorrência horrorosa, porque você errou e o paciente não sentiu dor. Porque quando você faz um procedimento estético, um, um preenchimento bem feito, e sabe os planos certo, o paciente não sente dor. Então, quer dizer que está indo tudo bem. Quando o paciente sente dor, você está errada. Você está fazendo errado, e aí o que você vai fazer? Vai tirar, você vai evitar uma complicação. O bloqueio não evita complicação, o bloqueio dá complicação. Então, o que eu escuto de muitos biomédicos que foram fazer odontologia é que eles querem fazer cirurgia. Eles querem cortar, costurar, cirurgia. Então, eles querem ser cirurgiões dentistas. Então, para isso, não vai trazer a cirurgia para a biomedicina, não vai trazer o bloqueio, outras coisas. Outros vão porque querem fazer antibiótico-terapia, querem trabalhar com antibióticos na estética. Sabe qual é a necessidade de trabalhar com antibiótico na estética? Zero. Diferente da odontologia. A odontologia entra dentro do canal, vai no canal infeccioso, tem as bactérias, tem a relação das bactérias com problemas cardíacos, etc, Tá, É diferente. Nós, na estética, não temos essa necessidade. Ah, mas e se der é uma intercorrência? Como a gente vai tratar? Como a gente vai é, resolver? Por isso que eu falo, o profissional bem preparado dificilmente vai ter uma intercorrência desse tipo. E se tiver... É a mesma coisa daquele paciente que foi, daquela pessoa que foi na, no tatuador, fez uma tatuagem e a tatuagem infeccionou. Se a tatuagem infecciona, quem que cuida da, da tatuagem infeccionada? O tatuador ou o médico? Quem que vai prestar socorro para um paciente que está infectado? Um profissional da saúde, sei lá, esteta, ou um profissional da saúde que trabalhe com pacientes doentes, infectados, lá do PS, da, da urgência e tudo mais. Sabe, se são profissionais da saúde, você tem que ter esse pensamento, esse raciocínio. Então, Larissa, muito obrigada pe pela pergunta, porque realmente eu acho assim, se for só para fazer estética facial, desnecessário. Se for fazer cirurgia, necessário, porque não vai fazer cirurgia como, como biomédico. Se for só por causa da antibiótica desnecessário. Se for só por causa do bloqueio, desnecessário, tá? Essa é a minha opinião, tá? Eu só faria odontologia se fosse para eu, sei lá, ter um, sei lá fa fazer outros tipo de procedimentos que hoje eu não faço, que são os cirúrgicos, senão eu não faria odontologia, e eu, né? Não sei se eu vou fazer, talvez possa ser que eu faça, não sei, mas não faria. Não pela insegurança da biomedicina, não por isso, por fazer a mesma coisa que eu falei, eu não faria mesmo, de jeito nenhum, eu acho que não tem necessidade, como eu já disse, tá? Deixa, ficou feliz com a minha resposta ou não, Larissa? Eu tava pensando em fazer o donto. Vamos dando feedback lá no, no, no grupo, lá no bate-papo, viu, Júlia? Tá Joia. nós temos só mais uma pergunta, doutora, que é da Thelma, e da Jéssica. Elas perguntaram se há previsão de retorno para as aulas práticas presenciais. Tem, ó, semana que vem já começa Belém, depois já tem São José, do, é, São José dos Campos, tem Ribeirão Preto, tem BH, tá, vai tudo voltar. Porto Alegre, tá? Londrina, a gente tinha colocado a data de retorno para Londrina, hoje saiu um decreto em Londrina que não vamos poder cumprir nossa data, porque fecharam de novo para as... É, escolas, então a gente se enquadra dentro das resoluções dos decretos para instituições de ensino, então a gente não pode ir contra esses decretos, assim como a gente é uma faculdade, a gente não é uma escolinha de curso livre que dão cursos por aí, o pessoal dá curso tudo clandestino atrás, dentro das suas clínicas, sem sequer se preocupar com tudo, gente, nós não somos, a gente é uma faculdade séria, a escola mais renomada do país, se não da América Latina, do SUI em estética, a gente não pode sair fazendo qualquer coisa, a gente tem que seguir tudo muito certinho, tem muita gente assim, ó, de olho grande, no é eu quero que vocês entendam, não, é, não sou eu, nem minha equipe, nem ninguém, é que a gente tem as regras, tem, tem, nós temos as normas, precisamos seguir isso, pelo bem da população, pelo bem de vocês, alunos, né, e prezando tudo que a gente construiu até hoje, tá? Então, Porto Alegre vai voltar, várias cidades vão voltar agora, tá? E a gente vai voltar de uma forma bem especial para a gente poder dar conta que tem muitas aulas práticas para vocês reporem, tá? Espero que vocês gostem, porque a gente está seguindo tudo certinho desde o começo. Aliás, Júlia, aproveitando, né, fomos a única escola nessa área nossa que seguiu tudo super certinho, com todos os alunos, com todos os cuidados, nessa época de, co de, de Covid, nessa época de pandemia. E estamos assim, né? Somos super rigorosos aqui, porque somos profissionais da saúde, e precisamos prezar por isso. Não podemos fazer diferente, né, gente? Então, quero que vocês entendam isso, por favor. Sim, exatamente. Doutora, em relação à pergunta, só temos mais uma, a Albergaria perguntou-se é, onde irá disponibilizar a gravação. Sim, eu vou pôr no meu YouTube, <risos> tá bom? Vou pôr no YouTube, a gravação da aula inteira, por isso que eu fiz questão de gravar, vou pôr lá no YouTube, espero que vocês gostem, comentem, e vou fazer esse print que eu fiz agora, entre outros que eu tenho aqui da palestra, vou deixar lá no meu Instagram, no feed, e quero que vocês que assistiram a palestra, vão lá, comentem, tá bom? O que, que foi que te inspirou essa palestra? Quero saber. E muito obrigada por vocês, né, da Liga, estarem me convidando. Deixa eu sair dessa tela aqui, né? Pode deixar, doutora, a gente vai lá comentar, compartilhar com todo mundo. Você recebeu muitos elogios, né, como sempre. E mais uma vez, em nome da Liga e do NBH, nós agradecemos imensamente pela sua participação, pela aqui conosco, compartilhando sua história, sua trajetória, sua grandeza, foi extremamente motivante, né, para nós. E nós desejamos a você ainda mais sucesso e muita energia para continuar construindo esse seu legado incrível, né? Tão importante para nós, futuros biomédicos e biomédicos. Desde já, muito obrigada. Muito obrigada e espero vê-los em breve em alguma dessas palestras ao vivo, né? Ou aqui no Nepuga, nos cursos, em tudo. Muito obrigada mesmo.